Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, Caio Nobre. Meus amigos, agora que Mortal Kombat Battle of the Realms foi lançado, as atenções da NetherRealms serão voltadas para a animação do Injustice, feita pelos mesmos animadores aí. A gente já viu em vídeos que nós fizemos aqui no canal que os traços são bem parecidos mesmo com o Mortal Kombat Legends. E eles lançaram oficialmente um trailer desta animação do Injustice aí para a gente poder conferir. Então nós vamos reagir aqui e tecer alguns comentários também sobre esse projeto, nossas expectativas. E tudo mais, então já deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal se você curte o nosso conteúdo aqui, meus amigos, e ativem o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E acessem também o link da ProPlay Energy aqui embaixo no comentário fixado e garanta lá o seu energético em pó, a sua coqueteleira, o seu boné, tudo com 20% de desconto, utilizando o nosso cupom Meia Lua20, para poder dar aquele pump delicioso aí nos seus gameplays. E olha, o Energético é muito gostoso, cara. Recomendo demais aí para vocês. E quando vocês comprarem e o produto chegar aí na sua casa Marquem a gente lá nas redes sociais Tá aparecendo aqui pra vocês o meu Insta e o meu Twitter também ó, Na parte de baixo na parte de cima É só me seguir lá também, pessoal E marcar a gente quando esses produtos deliciosos chegarem Então vamos lá, sem mais delongas Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Deixa eu trocar nossa tela Já estamos aqui com o trailer devidamente preparado E uma coisa que eu posso notar aqui de cara É que eles estão com a tela verde Provavelmente o trailer Green Band Mas aqui no meio, ó A gente pode ver o texto Blood Violence e o Ray R também, ou seja, a gente pode esperar deste filme aqui, desta animação, no caso, uma violência bem pesadinha, cara, no nível de Mortal Kombat ali, então sem mais delongas, pessoal, bora conferir e depois a gente comenta um pouquinho a respeito, vamos lá. Imagina você Lois. Eita, pancada na cabeça, mano, e pegou então, a Lois. a todos os membros League, uma mulher está Ela é uma das sua nome é Lois Lane. Ó, oh, uma Batman avisando na galera que a luz sumiu. Ah, minha obra de arte. Nossa. A explosão. esposa, você seu e sua cidade. Por todos esses anos, você realmente precisa de razões mim? Que da hora, mano. O What happened Metropolis You'll throw away everything the Justice League stands for. Cara tá brabo, fi. Oh, look for it, Digital and Blu-ray Também, mesmo esquema do Battle of the Realms, não temos data De lançamento oficial aqui Embora em um vídeo que nós fizemos aí recentemente No canal, se vocês tiverem visto, quem não viu Eu recomendo que veja, inclusive Nós mostramos essa arte do box aqui do Injustice Assim como uma possível data de lançamento Que estava listada lá em um site Que seria no dia 19 de outubro A gente tem um DC Fandom acontecendo aí Em outubro também, e pode ser Que lá nós tenhamos mais informações Acerca desse filme, talvez, não sei e se eles vão anunciar a data de lançamento ali, ou se eles vão anunciar esta data pra gente antes, e lá eles mostram um pouco mais dessa animação pra gente um trailer final, alguma coisa do gênero só nos resta esperar aí, é interessante notar né pessoal, a gente vendo aqui a animação e tudo mais, alguns diálogos né, o Coringa falando sobre a sua obra de arte, que foi ter ludibriado o Superman e a destruição de Metrópolis e tudo, e o Batman falando ali que ele capturou a Lois, que tava ali esperando um filho do Superman, e aí o Superman a gente vê que ele tá ali, boladão Falando que o que aconteceu com Metrópolis Não pode mais acontecer E o Batman questionando o nosso herói aí Falando que o que ele tá fazendo agora Vai contra tudo que a Liga da Justiça Representa, então assim, cara Muitos aí já conhecem a história do Injustice Tanto nos quadrinhos, quanto nos jogos Também, porque isso daqui é uma animação baseada Nos jogos da Netherrealm, né? Assim como Mortal Kombat, então, cara Eu acho que vai ser uma história muito legal da gente acompanhar Da perspectiva que eles trouxeram ali nos jogos Eu não sei se nos quadrinhos é tão Diferente assim, o pessoal que manja mais dos quadrinhos aí pode até complementar aqui nos comentários para nós, mas eu acho que vai ser muito da hora e novamente reforçando, né, cara. Aqui a gente não viu nada relacionado a sanguinolência, violência e tudo mais Porém, aqui no finalzinho, ó, é possível perceber que Eles novamente colocam ó, Restricted R bloody Violence, né? Uma violência bem sanguinária mesmo E eles falam aqui, ó Pessoas com menos de 17 anos têm que acompanhar isso daqui com um adulto alguma coisa do gênero Ou seja, eles começaram pegando leve Assim como foi com Battle of the Realms, entendeu? Então é bem possível que um pouco mais pra frente aí, talvez até em breve mesmo, porque o Battle of the Rams aconteceu isso, eles lançaram o trailer Green Band pra nós e um pouquinho depois, eu acho que uns dois dias, se eu não me engano, né, pessoal? Vocês podem me corrigir aqui. Eles lançaram esse trailer Red Band pra gente, com a sanguinolência e tudo mais, que a gente quer ver, mano, nesse filme. Nossa, vai ser muito da hora. E aqui também tem a tela verde mostrando que esse trailer realmente é Green Band. Nós já tínhamos feito um vídeo do Injustice aqui, de um trailer vazado, vamos dizer assim, né? Mostrando algumas coisas, inclusive o Superman enfiando o braço dele no Coringa. Vocês lembram muito bem disso, né? Então isso daí já é um indício dessa questão da violência grave, da sanguinolência que nós vamos ter nesse filme aqui e uma coisa que é interessante notar né pessoal acabei esquecendo de comentar com vocês é o seguinte ó a semelhança com o Mortal Kombat Legends é muito incrível assim, porque os traços são exatamente os mesmos como nós comentamos, ó, esse frame aqui mesmo da Mulher Maravilha, ó, a gente pode ver essas sombras carregadas aqui no ombro dela, no antebraço, no cotovelo e tudo mais, então deve ser o mesmo estilo de animação que apesar da gente não gostar muito, como a gente comenta em vários vídeos aí com vocês, né, relacionados à animação do Mortal Kombat principalmente isso favorece muito as lutas também que acontecem, né, no desenho, então ficou muito legal e alguns personagens ficaram bem da hora nessa animação sim, cara, o próprio Pro Coringa aqui mesmo, ó. Eu achei bem legal o design dele nessa opção artística aqui que os caras escolheram para poder fazer essa animação do Injustice, tirando esse traço escuro aqui na bochecha, poder fazer aquele relevo da covinha que a gente tem aqui assim, né? Que eu acho que ficou um tanto estranho e tudo. Algumas coisas não me parecem tão assim legais em termos visuais. Mas pelo pouco que a gente viu aqui. Até que tá bem bacana, cara A gente tem que ver um pouco mais aí Outros frames e tudo mais E o filme inteiro, obviamente Pra daí a gente ter uma opinião mais concreta Se eles deram uma melhorada Com relação ao Mortal Kombat Legends Nessa animação ou não Então, meus amigos A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Esse trailer oficial agora Da animação do Injustice Que deve lançar possivelmente No dia 19 de outubro Conforme aquele vídeo que nós fizemos lá De um site listando o filme e tudo mais Mas por enquanto Levem isso apenas como rumor especulativo Viu, pessoal Porque a Warner ainda não deu uma data oficial de lançamento dessa animação Mas, tendo em vista que nós já tivemos aí o lançamento do Battle of the Realms na semana passada Eles não devem demorar muito realmente a poder lançar essa animação Porque eu acho que depois desse projeto aqui Eles em breve devem mostrar pra gente alguma coisa do seu novo jogo aí No caso, a Netherrealm, né? Que já tá deixando a gente bastante curioso aí Com base no próximo jogo que eles irão apresentar pra gente Se vai ser o Injustice 3, se vai ser o Mortal Kombat 12 A gente não sabe muito bem porque Mortal Kombat também tá aí, alcançando os seus 30 anos de existência. Só nos resta esperar aí mesmo pelo DC Fandom que tá chegando. Tem outros eventos também, como a TGS, né? Que é a Tokyo Game Show. Mas eu acredito que a Warner não vai apresentar nada por lá. Então vamos aguardar pacientemente, meus amigos. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse trailer. E novamente, não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever aí e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais e fomos, galera!